E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a gente falar um pouquinho sobre os ads, né? os modelos de advertising, de anúncios que existem nos marketplaces e como que você tem que entender o que, que você vai analisar em cada um, o que, que é diferente em cada um para que você possa realmente se adaptar a mais um movimento de mercado que nós já percebemos. Fica comigo nos próximos minutos. Antes de mais nada, se você tá aí assistindo pelo Instagram, se você tá assistindo pelo YouTube, comenta aqui embaixo se vocês fazem ads, qual a expectativa, qual, qual a ideia, por que vocês fazem ads e qual, qual a percepção que vocês têm aí sobre os ads de vários canais. Existem vários tipos de ads, tá certo? Hoje eu vou focar nos ads que são nativos, que são ads que nós chamamos... É, os ads nativos são ads para você se expor a uma audiência que já existe dentro do canal, tá? Você se expor a pessoas que já estão dentro do Mercado Livre, você se expor a clientes que já estão dentro do Magazine Luiza, você se expor a clientes que já estão dentro do Submarine American Time e assim por diante, tá certo? Esse tipo de ads hoje, nesses três portais que eu falei, são ativados por você, porém, com algumas diferenças entre eles no momento da execução. Ah, então vamos falar um pouquinho agora sobre o Ads do Mercado Livre num primeiro ponto. Tá? O Ads do Mercado Livre, você, é, se você for ativar uma campanha inicial, ele ainda ativa em todos os anúncios. Então esse é um ponto não muito positivo, mas que em algum momento eu acredito que isso vai mudar. Tá certo? Você tem que desativar manualmente isso que você não quer. E cada anúncio novo que você cria entra na campanha de Ads automaticamente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente daqueles caras que são super executores ali, é, para ativação, tá? Esse, esse é o primeiro, primeiro ponto efetivo é, do ads, mas ele não é um ads que consome todo o seu orçamento necessariamente, tá? Diferente de quando você faz um anúncio no Google ou no Facebook, que ele vai se esforçar ao máximo para entregar muito do seu dinheiro e, e acabar sendo bom ou ruim, mas ah, não estou dizendo isso que estou comparando a questão de consumo, tá? Por quê? Porque se eu vendo aqui a hashtag dourada eu tenho que, a pessoa tem que fazer uma busca, o meu título, minha ficha técnica, etc., tem que estar elegível a esta busca, e aí eu apareço aqui, né? Eu apareço, e aí a pessoa tem que clicar. Se a pessoa não clicar, eu só conto como impressões. Então, impressões é a quantidade de vezes que você apareceu. Isso em todos, tá? Ok? Conceitual aí para todos, tá? Aí clique, clique efetivo, tá? E... CPC, que é o custo por clique, no caso do Mercado Livre, você tem uma tarifa que eles determinam e essa tarifa varia de acordo com a categoria, tá ok? Então você vai ter custos mais caros e custos mais, é, cliques mais caros e cliques mais baratos, tá? Ali ele faz um comparativo de receita, investimento e o percentual do seu investimento sobre a receita. E aqui tem uma mudança aí que eu vou falar mais no nosso evento da alta performance do final do ano, mas só para abrir a sua mente aí, se você compõe a sua margem, de a sua precificação com um percentual para investimento de marketing, você deve considerar não só a receita gerada com aquele Ads, mas sim a receita total da sua conta, tá? Então a gente está começando a trabalhar isso já com os mentorados de forma muito mais forte e com os nossos alunos a gente vai começar a trabalhar isso daí a partir do nosso evento. É, que vai acontecer agora no final do ano. Então, comecem a pensar com essa visão, tá? Depois eu vou falar do que eu acho, do, questão por que, que eu falo de Ads e por que, que eu acho que é um movimento natural que a gente vai ter agora para 2020, ok? É, falando de, falando de, de, de Magazine Luiza e falando de B2W agora, então vamos lá, tá? Magalu, você consegue ativar o seu Ads nativo indo ali em promoções, Magalu Ads, faz a sua, a sua carga de saldo, Tá? E ali você começa a selecionar os anúncios que vão participar, efetivamente, dessa ação que você vai fazer, tá? Você consegue criar campanhas diferentes, com investimentos diferentes, aí sim, investimentos mais maleáveis de valor. Um adendo só, calma aí, trava aí. Para o raciocínio aí, dois pontos, tá? Mercado Livre, ele cobra no mês seguinte o seu investimento sobre ads, gera uma fatura ali para você pagar. E um outro ponto é que você tem valores de acordo com o faturamento da sua conta, valor mínimo de investimento, tá certo? Então, provavelmente, se você tem 99, aí você já está faturando mais, você tem 65, 70, aí ele vai subindo conforme a sua conta fatura, você tem um investimento mínimo diário. Fechou? Tá? Então, volta agora, recapitula e vamos para o Magalu. Indo para o Magalu, você vai fazer essa carga, indo para o Magalu, você efetivamente vai... Aí, aqui, você vai dizer quanto que é o seu CPC. Tá, então, a Manu até falou no encontro do Magalu, né, onde surgiu uma dúvida é, com relação ao que era o CPC e, e por que, que o CPC tinha que ser baixo ou alto e, na verdade, ali você pode fazer um teste. Então, você pode vir colocando o CPC mínimo e subindo ou colocando o um CPC muito alto, entendendo qual que é o topo e depois tentando baixar ele. O que, que vai determinar isso, tá? De acordo com o quanto você quer pagar e aceita pagar, é o quanto que ele vai te imprimir. Então, para você entender se o seu CPC está muito baixo ou está muito, é muito alto, ele vai te imprimir sempre, mas se você entender se ele está muito baixo, ele não vai estar imprimindo você. Então, ele não vai estar contando com impressões. E aí, se não tem impressões, não tem cliques, não tem cliques, não tem resultado, ok? Então, você tem que ir balanceando esse conceito aí do custo por clique, analisando, tá? É, outro ponto e outro fator muito importante aí, só pra falar de campanhas de maneira geral, o bom é que eu tô espalhando os raciocínios pelo vídeo inteiro, e se você tiver preguiça e não estiver assistindo o vídeo inteiro, você vai perder alguma coisa, tá? O mundo é de quem não tem preguiça. Então vamos lá. É... uma coisa, uma... até esqueci. Ah, uma coisa muito importante pra gente falar é a quantidade de avaliação, tá? A gente avalia diariamente as campanhas, mas eu não tomo decisões muito grandes, todos os dias, tá? A gente só pausa, efetivamente, ofertas que estão consumindo muito do meu orçamento e faturando pouco ou não faturando, tá? Sim. Normalmente as que não faturam, as que faturam a gente ainda deixa porque o robô, a inteligência que existe por trás dos anúncios do marketplace, ela precisa ser é, apurada e para ela ser apurada ela tem que estar ativa. Se ela não estiver ativa, ela não vira, tá? Então no Magalu é assim que funciona, você vai pagar ali por clique e aí você vai ter efetivamente também todas as métricas, o que converteu ou não converteu, ok? Quando a gente vai para B2W, na B2W o movimento do B2W Ads nativo é muito parecido com o do Magalu também, aonde você acessa o seu portal, a diferença é que você pode colocar saldo usando o saldo em conta, Tá? Então se você tem você pode já abater do do próximo recebível ali para utilizar o saldo ou você coloca saldo normal você vai poder criar várias campanhas ali efetivamente várias campanhas com custo por clique diferentes com com orçamentos diferentes para que você possa segmentar qual que é o ideal nesse caso quando a gente pode criar várias campanhas que é o caso do Magalu e da B2W o ideal é que você tenha campanhas testes aonde você faça os seus testes Tá? E anúncios que performam, você puxe para outra campanha, que são campanhas que vão rodar um pouco mais no perpétuo. Tá? Por quê? Porque você garante que o orçamento desses anúncios que já funcionaram estão sendo consumidos por, por, por anúncios que já funcionaram e na de teste você garante que você vai ter orçamento para testar efetivamente esses anúncios, certo? Não sei se ficou muito claro, mas por exemplo, eu tenho esses dois produtos aqui numa campanha em teste, tá? a roda gigante e o carrinho. O carrinho começa a ir muito bem, e aí ele começa a consumir muito orçamento, mas me dando resultado, ou não me dando resultado, mas me dando resultado, tá? Se eu deixar ele nessa campanha, essa daqui dificilmente vai performar, porque ela vai acabar ficar aqui, ficando aqui embaixo e não recebendo clique, porque todo o todo orçamento está indo para cá. Quando eu separo ele de uma campanha, esse produto passa a receber cliques efetivamente, entendeu? Então, por isso que a gente faz a separação... Isso é um pouquinho do conceito que eu aprendo, aprendi um pouquinho e gosto muito de seguir o Diegão aí, Santana, quando ele está falando de Ads, de Face Ads, é um pouco desse conceito é a gente trazer efetivamente para dentro dos Marketplace. Outros marketplaces existem também, trabalham com a forma de Ads, mas por que que o Ale está falando que eu tenho que pensar em Ads? Eu não tenho margem para fazer Ads, então começamos a trabalhar com os nossos mentorados e vamos, como eu já falei, vamos repassar isso para os alunos, é percentuais na nossa margem para a tá? Mas ali eu vou ficar caro, eu vou ficar um pouquinho mais caro em algum momento, tá? A gente tem encontrado aí percentuais de 3% sobre faturamento, 2% sobre faturamento, que tem sido suficiente. Mas ali eu já pago 16% por cara, que absurdo, né? Como diria, hoje sim, hoje sim, hoje não, né? Mas não, cara, o marketplace tem cada vez mais gente. O marketplace tem cada vez mais ofertas, o marketplace tem cada vez menos espaço para te expor. Então, quem colocar isso na cabeça, usando com estratégia, usando com objetivo, sabendo onde quer chegar com aquele ads que está fazendo, vai efetivamente se destacar. Tá? Então, não estou aqui vendendo ads, não vai ter link aqui nenhum, não tem nada aqui. Na verdade, o pessoal pode colocar só o, o, o link da, da, da, do, das publicidades, etc., se quiser aí. Mas assim, cara, não estou vendendo ads, estou abrindo a sua mente, que você vai precisar fazer isso, tá? E agora um pouquinho do que eu já ouvi, já aprendi aí com, com, com o Márcio, né? Cara, loja virtual, você também normalmente investe de 16%, 20%, 25% do seu faturamento para publicidade, depende de quanto que você tá acelerando, né? O quanto você tá conformado. Tem gente que fala, ah, mas eu envio só milão. Ah, mas quanto você vende? Ah, 12 mil. Então, tipo assim, então vamos lá. Mas é natural. Agora ali também vai passar a ser natural a gente trabalhar ads nos canais de marketplace. Depois não diga que eu não te avisei. Valeu.